Olá meu nome é Luiz Cândido Eutise. Bem-vindo ao canal A Verdade sobre Disfunção Erétil. No vídeo de hoje vamos mostrar como disfunção erétil afeta os relacionamentos amorosos. E acredite, essa visão irá te esclarecer muitos acontecimentos do seu dia a dia. Fique até o final do vídeo, onde tem 5 dicas para evitar perda de ereção, disfunção erétil e conflitos causados por esse mal. Você irá aprender a reverter tudo isso e gozar de uma vida sexual feliz e prazerosa. Mas antes eu quero te pedir para curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho das notificações. Assim quando sair um novo vídeo com dicas e sacadas para impotência, você será o primeiro a saber. Entenda que a falta de ereção é um problema, que pode extrapolar os limites da cama e refletir no dia a dia do casal. No um levantamento do Instituto de Pesquisas Datafolha, ouviu mais de duas mil pessoas, 51% homens, em cinco capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre e Goiânia. Foram ouvidos homens com idade entre 30 e 65 anos, com algum grau de disfunção erétil, e com parceiras fixas. As mulheres ouvidas também tinham parceiros fixos com dificuldade de ereção, usuários e não usuários de medicamentos para tratar o problema. O objetivo da pesquisa, além de avaliar como a dificuldade afeta os relacionamentos, foi entender o comportamento do casal, frente à situação e o nível de influência da mulher na opção ou não por um tratamento. A pesquisa do Instituto Datafolha constatou, que o problema se reflete principalmente na autoestima 55% no relacionamento com a parceira a falta de ereção causa insegurança no homem que tende a evitar a parceira 31% na área profissional ambos não têm motivação para progredir no serviço afetando até os relacionamentos com colegas de trabalho 14% quando os problemas sexuais atrapalham o relacionamento Podem surgir outros problemas, tanto para os homens como para as mulheres. Para os homens são, ejaculação precoce, dificuldade de ereção, e até a completa impotência. Para as mulheres são, frigidez, ausência ou diminuição de interesse ou desejo sexual. Vaginismo, que é a condição em que a mulher sente dor durante a relação sexual. A sexualidade é vivida a dois e a dificuldade de ereção afeta a vida como um todo, com afastamento gradual e constante do casal, frieza afetiva, falta de companheirismo. A mulher não se sente mais desejada. E o homem não se sente mais capaz. O problema, pode atingir homens de qualquer idade. A causa é normalmente emocional para aqueles com até 40 anos de idade e orgânica para os com mais de 40 que podem ter o problema agravado por conta de algumas doenças como a pressão alta e diabetes e o uso de medicamentos para tratá-las dados do levantamento mostram que os homens realmente têm dificuldade em assumir o problema já que 59% deles afirmaram não conversar sobre o desempenho sexual e 79% deles têm preocupação em falhar na hora o mais grave é que Segundo consta, o homem leva em média três anos para buscar algum tipo de ajuda. Agora como prometi vou dar cinco dicas. Se você está aqui e não quer esperar três anos para evitar impotência, deseja manter seu relacionamento saudável então vamos começar agora. Uma tenha um estilo de vida mais saudável. Praticando atividades físicas regularmente. Escolhendo por alimentos naturais ao invés dos processados comendo com equilíbrio consuma mais verduras legumes frutas e carnes magras 2 não abuse de álcool e do tabagismo que é a prática de fumar tabaco e inalar o fumo 3 cuidado com o açúcar o açúcar pode causar obesidade e também é um grande inimigo da sua testosterona hormônio importante para seu organismo inclusive para a saúde sexual masculina 4 cuide do seu psicológico e emocional Evite ansiedade, estresse, falta de experiência, depressão e fatores traumáticos, pois eles interferem no desempenho sexual do homem. 5. Cuide de seu coração. Homens que já possuem alguma doença cardiovascular, têm mais chances de desenvolverem disfunção erétil. Essas 5 dicas vão te ajudar muito a evitar impotência e manter o relacionamento saudável. Mas se você quiser resultados mais expressivos, deve aprender com um método, completo, natural e comprovado. Que já ajudou milhares de homens a afastarem o fantasma da impotência, sem cirurgias, sem medicamentos e sem suplementos químicos. Para isso eu vou deixar um link na descrição abaixo, clica e confere o vídeo, que vai desvendar todos os pilares da disfunção erétil. Aproveita que o vídeo é grátis, assista e tire suas próprias conclusões, ok? Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho das notificações. Assim quando sair um novo vídeo com dicas e sacadas para a impotência você será o primeiro a saber.